A Nova Primavera no PT já começou e vem com a gente organizar esse espaço. Nova Primavera. O PT quem faz é você.